E aí, Chaldão aqui. Hoje a gente tá vindo com Grimer. Né? Metroidvania é sensacional pra multiplataformas. E hoje a gente vai continuar a nossa gameplay do subsolo do castelo dos Esculpidos. É isso aí, vamos lá. Muito bem. No último vídeo a gente deu uma explorada superficial aí no Palácio dos Esculpidos. Derrotamos o chefe, o menino da mão dourada. E hoje a gente vai pro subsolo. É. Isso aqui a gente ainda não tinha visto. Primeira coisa é bastante importante, logo de cara aqui na esquerda a gente vai ter um, um teleporte. Vamos ver se a gente consegue remover aí o, o bicho que impede a nossa passagem. Peitoral da celebração. Olá. Inspiração forçada prolongada. Não confia em esse desejo de. Viver. É Não é um grande adversário, não é mesmo? É e aqui a gente ativa o teleporte Que come todos os nossos FPS A gente não vai usar Não tem porquê Bom, foi uma ida bem frutífera Porque a gente precisava de duas pedras em vez de uma bem, A respeito dessa área que a gente vai fazer hoje Ela não tem nenhum, nenhum chefe Não tem nenhum item Mas ela precisa Precisa que atravessemos ela. A gente não fez ela anteriormente porque a gente precisava do poder obtido. A gente precisava do poder obtido aí do, no... vai, quebra no castelo de se arremessar. Não tem aqueles negocinhos. A gente não podia fazer isso, a gente pode. Maravilha. Aqui parece que dá para passar, não parece não? Olha que maravilha. Estamos aqui. Mãos da celebração. Legal, hein? Se eu não me engano, se a gente cair aqui... Isso. Pernas da celebração. Tudo. Todo set já. Agora com isso o elevador desce até aqui. A mão na roda, porque se eu não me engano. Não tem nenhum. Vai. Não tem nenhum save nessa área. É magro de save. Vamos só vamos indo. É muito secreto. Muita coisa boa se encontra aqui. A melhor maneira de derrotar os inimigos é usar as plataformas contra eles. Não está com uma cara boa, viu? como eu falei, pesados, hein? Vai, por que que... Claro que não tá pulando duas vezes. Vem, filho. <risos> Ou, oh, toma, mas a gente mereceu. Ah. Aqui começa a coisa esquisita. Olha o nosso HP como é que tá? Não tá bom não, né? Isso aqui não vai ajudar em nada. A gente não conseguiu se desvencilhar Os inimigos são bastante esquisitos mesmo. Muito <risos> é muito feio. Deixa eu ficar cuspindo isso aí. Tá, tem umas bombas aqui, vamos evitar elas a todo custo. Isso. Vamos evitá-las. Pulei bem em cima de uma. Tá. Não, não temos o suficiente para chegar ali, infelizmente. Até que temos. Olha que maravilha. Ah, agora sim a gente tem o suficiente também para evoluir a nossa evoluir a nossa arma. O Shidra pediu, nossa, que tristeza isso aqui Estão tudo dormindo? Maravilhoso, como imaginei, eles se explodem todos <risos> Não foi tão traumático quando eu imaginei Olho volátil Tem tanto itens no jogo, eu sinceramente não usei quase nada Tá, então a gente teve todo esse trabalho para chegar aqui para absolutamente nada tem nada aqui Tirando os itens, que é o principal Oh! Quase! Oh! Quase de novo! Nossa! O que eu fui fazer? compliquei tanto. Olha, a gente tinha descido aqui e eu acabei de descobrir. Tem um negócio aqui pro lado esquerdo. É tipo... Brincar com o HP por causa disso, a gente. Absorvemos o menininho. Por causa disso a gente tomou um desacerto lá atrás, né? Ué, <risos> eu não me lembro de onde eu deixei meu, o meu corpo. Errou rolar para trás. Paciência. A gente tinha falecido aqui, né? Então agora a gente. Ver é o que dá para fazer, não é tão difícil quanto parece. Deve ser algum item legal ali, né? Um Homem-Tesoura Nossa, quantos, quantas coisas no chão Mais uma pedrona Essas pedronas são fundamentais é, para Fazer o upgrade do no nosso personagem Isso aqui também serve como um belo corta caminho viu? Tá parecendo tão um traumático quanto parece. Fragmento sanguíneo. Nessa altura a gente tem tantos fragmentos sanguíneos que realmente. Mais um menos um, tanto faz. Não adianta bater nesse. tentar desviar desse cara quando ele tem um explosivo. O que será que pode ser feito? Outra pedrinha, ah, e agora, hein? É. A ignorância não resolve. Algo que eu não tinha reparado, é que como essa parte faz parte do castelo, então... Não precisa pegar outro pilar. Já está tudo revelado. Parece que tem um negócio ali, ó, tá vendo? brilhou a hora que eu passei, mas agora... Nossa, será que vale a pena isso aqui? <risos> Meu Deus, o que é aquilo ali no chão? Podia ser uma. Fazer isso aqui, ó. Maravilhoso, está tudo certo. Eles estão se desentendendo ali. Ele mesmo quebra esses trem. Bom, esse aqui não parece estar fazendo mal a ninguém, né? Não interessa. Não interessa. Pancada nele. Pelo pelo cenário, eu acho que a gente já está se aproximando aí do, do nosso objetivo. É assim, vamos só pegar, deixa esse cara quieto aqui, vai, vai, vai ser muito complicado acertar ele. Ah. Joguei uma pedrinha nele. Dá uma olhada. Tá vendo que apareceram já umas plantas? É isso mesmo. A gente chegou já no nosso objetivo. Exploramos bem, né? Exploramos bem o.. o subsolo. Acredito eu que praticamente tudo. É, não foi tudo não, viu? Olha <risos> o tamanho do bicho ali. Dá pra crescer? Oh, dá! Ponto de força! Deixar nosso personagem cada vez mais forte, com a pancada mais pesada. Aqui ó, tem um bicho. A gente vai descer para enfrentar ele. Ele é enjoado. sabido também quase hein? quase quase quase Aê, ponto de caça. Maravilha. Esse aqui foi mais uma explorada, né? Uma parte que a gente não tinha feito. Mas essa parte seguinte é importante. Fica assim, então pessoal, gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, dá um dia nos nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e remunerações. Esse é um pouco dos três. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade!